Cause you want down bills right now But you gotta work real hard I know you want it to be easy So let your guard down And I say What are you doing baby? Mais uma semana de weekly vlog Continuamos aqui de férias Estamos na praia, está imenso vento e estivemos agora a pesquisar tudo sobre ser se gaios. É ser humano é mais giro ou ser humano é mais Ser humano é muito mais giro, por isso é que a Ariel queria ser humana. Vamos apanhar conchinhas? Fazer o que é a Madalena? Colares. Um, temos um. Os meus pais que estão cá também a dormir. Francisco a dormir. Guia a dormir. E a Madalena a acordar. O filhozinho. Temos estas miçangas todas. Eu acho que, é que eu te faço um tararé. Hum. Hum, não te apetece fazer, tá? Então temos aqui várias miçangas. E vamos então fazer colares. Tomado, pronto para seguir viagem. <risos> Ai meu Deus! <risos> Cuidado! É, muito doido. é que ela tira-se mesmo. É muito doido. Entretanto, meu pai e a minha mãe vieram ontem e o meu querido pai está a preparar comida para ficarmos com a comida feita. Se não é um fofo. Este é. Pai, Bem, entretanto, já estamos em casa, vamos agora jantar. O Francisco já adormeceu, ele dormiu imenso na praia hoje. Estava um dia ótimo, mas estava um bocado de vento. E agora vamos jantar, o jantar que o meu pai preparou. É espetacular ter os pais em casa por causa coisas. E voltei à suete, porque eu só trouxe mesmo uma suete. Nunca pensei de dar em tanto uso, mas para o ano já sei que trago mais suetes. E pronto, agora estamos aqui a Madalena está quase a adormecer ao meu colo. E, mas pronto, vamos agora a jantar. E já volto a contactar. O meu pai fez esta saladinha caprese. Esta saladinha com ótimo aspecto. Uhum. Temos aqui umas estradas que, entretanto, já tirei algumas coisas de frango e umas salsichas de frango. Temos também umas perninhas de frango. O <risos> que é que temos mais? Estouros para a minha. Bom dia, malta! Como é que é? Então, ontem as faixas voltaram um para Lisboa Tiveram cá, juntaram-me bastante Tiveram cá segunda e terça-feira Por isso eu consegui editar o vlog da semana passada na segunda-feira eu, meu papá, fiz imensa comida, porque eu não tenho jeito nenhum para cozinhar. Dá trabalho, ocupa tempo, e então foi mesmo credível preparar um de comida para a semana toda. E eu estou aqui, são sete e meia da manhã, já me arranjei, mas fiz o meu cabelo, agora estou com esta camisola de olho. Já para, que eu arranjei o cabelo, deixa-me mostrar. está tão bonito um Hoje vou com o Francisco ao pediatra, eu sei. É, só havia consulta para dia 10 de Agosto porque o pediatra dele Portanto, ficou para 10 de Agosto Não havia, é a consulta dos 9 meses Então, ficou para dia 10 de Agosto Malta, tenho que vos contar uma coisa Nós vamos mudar de casa outra vez as ele eu já, eu já conseguiu fugir duas vezes por um buraquinho que é ali na vedação na chato, muito chato. A nossa casa antiga, a nossa casa antiga não, a atual, não tem garagem, não tem elevador, não tem arrecadação, não tem um monte de comodidades que eu estava a sentir já muita falta. Então, começámos a procurar e encontramos uma outra oportunidade, portanto, vamos mudar de casa. Só que, entretanto, tenho que fazer a mudança, portanto, mais uma mudança. Além da mudança, a casa não estava toda pintada, portanto, vou ter que pintar algumas coisas e é isto malta, portanto. Hoje vou a Lisboa, vou ver tintas, hoje vou a Lisboa também porque estão a fazer a limpeza da casa toda e limpar vidros. E essas coisas, e stores, e cozinhas, e, não, não é? e também vão arranjar os stores, que os stores elétricos estão três a variados. Portanto, vocês vêm comigo, o Francisco também vem comigo. Vamos ver as, uh, o teatro e vamos ver as, fazer os testes de cor de tintas na sala. saí de casa, toda contente, 8h30 da manhã, vou pegar o ferry fer das fer fer 8h30 da manhã, não, só às 9h, portanto temos meia hora aqui dentro do carro, espero que o Francisco não barafuste muito, devo chegar às 10h30 ao hospital, está mal, eu consultei às 11h, e os primeiros anos de vida são muito importantes e também muito desafiantes ao mesmo tempo esta fase em que o Francisco está, já não me lembrava disto, porque a Madalena já foi há algum tempo mas realmente, um, nesta fase com o Francisco, em que não se dorme 8 horas seguidas, pelo menos, ou 6 horas seguidas um, andamos sempre mais cansados, um, sei lá, ainda não tenho tempo para mim, tipo, acordo de manhã com a Madalena sozinha sei lá, eu acordava de manhã antes dela acordar e me vestir -me aquilhar, e maquiar e com o Francisco ainda não consigo fazer isso porque ele acorda tipo às 6 da manhã ou às 7 da manhã depende é quando ele quer e depois não me sobra tempo para, não me sobra tempo para mim não é para maquilhar, para fazer os meus lives de manhã ou para fazer sei lá para partilhar ou simplesmente estou tão cansada porque eu não sou sequer uma pessoa fixe para falar com outros adultos. Estão a perceber? Um, portanto, tem sido assim um desafio. Mas, pronto, ele também este ano vai para a escola, vai para a escola da irmã, da Madalena. Estou muito contente uh, que ele vá para a escola porque, parecendo que não, é menos uma... Um, uma preocupação, eu sinto que na escola ele está mesmo ele estava em casa com uma babysitter que era uma fala que é muito querida e eu estava super descansada mas ainda assim existe sempre a preocupação de fazer o almoço ou deixar o almoço feito ou, o lanche da manhã ou o lanche ou não sei o e na escola, malta escola para mim é vida deixamos na escola estão bem entregues tem lanchinho da manhã, tem almoço tem lanche, tem tudo preparado e, e eu adoro Adoro a escola Fazem um montes de atividades também Portanto, estou muito contente Que em setembro ele comece a escola Juntamente com a Madalena A Madalena vai passar a sala dos 4 anos Ele vai passar de 1 um ano mas, assim, Ele já está a começar a ficar chateado Porque eu vou sair um bocadinho com ele ele ver o mar e tal Não é, Francisquinho? Vou fazer isso, malta que é isso? com mm a sua mãe? GRIN! I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Portanto, o barco já chegou, estivemos lá fora, fazer um bocadinho pequeno, pequeno. E, hum, eu tenho sempre os óculos só na cabeça, porque é muito mais fácil. Tem os óculos todos sujos, by the way, assim que põe os óculos, o Francisco tira os óculos. Portanto, os limpar. Chegámos às tintas, vamos buscar as tintas para a casa nova? Sim? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Vamos buscar tintas para a casa nova, para experimentarmos. Circos que me Faltam. Não. Bem, eu tenho Bora. filmar agora Para que vocês vejam o que é que eu quero dizer quando digo que não me restam mãos? Normalmente eu saio, em vez de ter o saco na outra mão, quando saio sozinha com eles, pronto, fico com um na mão e outro ao colo. Portanto, não há mais mão para a máquina. Mas pronto, vamos agora até ao médico. É para as xícidas. Bem, estamos na casa nova, estou cá a limpar, Francisco e o Guilherme estão aqui. Vamos agora fazer testes de cor nestas paredes, para ver como é que, como é que fica, mas esta é a sala, tudo que eu vos posso mostrar. Então, ainda falta pintar a casa e, e pronto, estou contente. Vamos, vamos ver. Estou a experimentar as cores. Ah, estou aqui a ver os O mais diferente é este aqui pois este Este branco mal se nota a diferença para a cor da parede Este é mais cinza de facto Mas nas latas não dá para perceber nada Tipo, são todos iguais, pode Já fizemos mais uma camada mas ainda não está seca Este é claramente branco Cá para os tetos está ok Mas temos que deixar secar mais um pouco A malta, tentei dormir mas o Francisco estava com fome, então fiz um leitinho. Ai, estou cheio de cabelinhos. Fui lá fora, apanhou um vendaval. <risos> então estou aqui, o pé de bebê, cá atrás. Não é? Quem tem estes dentinhos todos tão queridos? A mãe dá. Hum. Bem, estou então aqui atrás. Nunca venho aqui atrás, isto é uma experiência é uma experiência única! Não é, amor? Está muito contente! É maior aqui no barco! Não é bem gostoso ir à Casa Nova! Malta, eu não mostrei muito a Casa Nova porque depois vou fazer uma tour como deve ser para vos mostrar porque este vlog é sobre as férias. Só que eu tive que as interromper para ir à Casa Nova e vocês ficaram já a saber. Mas a casa é. A casa tem uma sala maior, é mais nova. Quem é o bebê mais querido do mundo? Quem é o bebê mais querido do mundo? Quem é? É o Francisco. Bem, o Francisco, quando começa a chorar, eu ligo a música do Bluey. Do Bluey não, da Bluey e da Bingo. E ele. rala só automaticamente! Oi! Bem, voltamos. E vejam só quem é que está aqui? Não pode vir! Ah! Madalena, o que está a fazer? Está Está lá. Hum, é? Olá, Francisco. Já voltamos. Olá, Já Madalena. Ai, é. Desculpe, diz lá outra vez. Também foi ao médico com Mano. Voltaram. <risos> Vamos à casa nova também. <risos> e nós, Madalena, o que é que estivemos a fazer? O Menino de lá tirou <risos> fizemos, fizemos tudo o que a Madalena quis, não foi? A Madalena é que decidiu hoje o que é que fazia. <risos> e agora? Vamos dar mais um bocadinho à piscina, antes de jantar, antes de tomarmos banhinhos. Muitos. Muitos? Sim. Ok. Até já, então. Muitos morros, muito está bem? Sim. Ok. Até já, malta. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. <risos> Beijinhos. O passar, mãe? Não, aí não há farpas. Bom dia! Nossa! Nossa! Na nossa casa não há farpas Não. Não, não, não, não. Now, Francis, now. now Água. Já ouvimos, amor. Quem okay. okay. okay. so, assim, é? Sim, é a nossa Antes de pegares, perguntas e eu tenho que te responder. Só depois de eu te responder é que tu podes. Pergunta lá, mãe. Pode. Pode, com cuidado. Por duas mãos, de preferência. Tem um bocadinho de gengibre. É ótimo, não é? Não? Então, eu vou colocar o teu guardanapo. Okay. Bem, viemos a almoçar porque está com o Porto. Um, tinha de ir à farmácia, portanto, foi um assim, dois em um. E agora viemos a este restaurante muito giro, que já vamos cá melhor. É isto que temos por agora. É! O oh, medinho de veludo! Vai para aqui para esse momento é medo! É pedinho de veludo! <risos> Pedimos uma tábua de creio, que é esta. Salada de tomate. E E aqui? E aqui? Temos uma. Uma tela alindiana, não é? Tem tudo muito bom aspecto. Por isso eu tenho que a trabalhar. Quer que o pai corte? Sabem que estas batatas... A mãe e o pai sabem que estas batatas andam numa coisa de duas. Andam! Ai meu Deus! Não me deu, digam vieram até aqui. Foi. Voltámos a casa e hum, o que continua com dores de dentes, mas estamos aqui. Ela está a brincar. A Madalena está aqui a fazer. Então, teve primeiro a pôr os números todos na no família Madalena. Todos iguais uns em cima dos outros e agora estamos a, a separar por cores. Que maluca, anda aqui. E eu, estou a arrumar aqui a loiça. Vamos ver quanto tempo Madalena. Enquanto tempo fazes isso? Este está de fora, porque já estão rolando. Ok. Este está tá de fora. Ok. <risos> de jantar. O Francisco finalmente adormeceu e vamos comer massa com frango Este franguinho foi o meu pai que preparou. Só tivemos que aquecer Sim Estou ali na mãe de amor Hoje é aqui tá? E temos uma saladinha Olha até já Diz até já Bom dia Mais um dia, cá estamos Hello in the box Hello Hello Não, não, não. Oh. Olá a todos E hoje vamos fazer um Instagram <risos> Instagram E aqui é só e olha lá o meu irmão hoje! não estava indo está louco! Pois é! Boas! Always keep on pouring <risos> down when it's outside! Bebê! Quem é esse chapéu? É da mãe? E aqui? Comida? Francisco, aqui, um saquinho. Hum, a mãe me deu uma bola de pãozinho. Não, ainda não, mas quando passarem vamos comer uma sim, bola de Nutella. Já, é espera. Tá Com o pãozinho da tua escola. Hum. É assim, Esse é pãozinho que também assim, é da escola. É assim. Também é eu tudo da escola. É tudo da escola. Mas é só o pãozinho que há para todos. Bom, eu acho que a sua bolinha hoje não vem. Vem sim. E pronto, cá estamos na praia. As nossas férias aqui estão quase a acabar. E quando voltarmos para Lisboa, vamos ter uma mudança para fazer. Nós vamos fazer o quê, Madalena? Mudar de casa. E estás contente por mudarmos de casa? Hum, vamos levar as minhas barbas. Claro. Olha, eu tinha um croquete para ti também. E a minha casinha de barbas. Sim. Vamos levar tudo. Temos uma mudança a acontecer. Portanto, formos para Lisboa. Oh, Francisco, Francisco. Não quero imaginar como vai ser, mas vai ser giro. És contente por andar de casa? Sim. Sim? Uhum. Eu também. O que gostas mais na casa nova? Que coisa que mais gostas até. E este terrorista? Está a fazer o quê? Já gosta mais da areia? Ela não sabe o que Bem, entretanto, já estamos em casa, já tomamos banho, os dois estão prontos e a condizer. Mostra o teu outfit. jardineiras, suete branquinha e o Maninho, como é que está Maninho? Tão bebê, o meu bebê, yo yo yo, é condizer com a mana, põe-te lá para o lado dele, rápido, antes que ele mude o sítio. Ê, e... estão os dois a condizer, tão giros. Ai, nós vamos agora sair para jantar fora, já formamos onde é que vamos jantar. Acho que é um muito conhecido aqui na zona, ou não, só a mesa, Estamos com os amigos. Maria, mas com os amigos nossos, e é isto, malta, já volta para tacar. A nossa Olha, está alavado. Óbvio! direito a um penteado? Mãe. Helena? Mãe, Também pode plantar só um bocadinho de cabeça para tirar assim. eu eu puxava aqui em cima, Ok, Porque... okay, ok. Está muito lindo. Bom dia! É o nosso último dia de férias aqui, não é, Madalena? E amanhã vamos para minha casa, e é extra coisa de rosé. Pronto, amanhã Muito voltamos, bom. então hoje já estivemos a arrumar as coisas, ou algumas das coisas tá que tínhamos. Tá né? Não quero, querida, obrigada! Um, e pronto, vamos aproveitar agora a praia, depois vamos à piscina. Não faças isso, faz favor! Fez -me... Sim, mostra só o teu penteado que a mãe fez. São duas tranças que vêm aqui de cima. Não é? Depois aqui uma trancinha com miçangas. Sim! <risos> Bem, o, fina... o Francisco finalmente adormeceu. Na praia são umas seis e meia da tarde. Amanhã já vamos embora. E. A minha casa está de pantanas A minha mãe está-me a na mudança Então... Já foram lá Foi a empresa mudex Que me vai fazer a mudança toda E foram lá ontem Ontem não, foram lá hoje Para tratar só do meu closet Porque são imensos armários Então este fim de semana ficou só o closet E para a semana é a mudança do resto da casa Bem, enfim Vamos ver o que é que... Não é que isto vai dar? Acho que a próxima semana vai ser sinistra. Assim, e é. isto. Não há muito mais que eu possa adiantar. Olha, gostaste do nosso último dia aqui? Pode ser este. Pode ser Pode. Gostaste, querida? Eu gostei de ver Olá! Olá! pegas Hoje. Pegaste hoje. Ou Vocês... seja viram uma mina muito inteligente viram olha que linda praia